E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss. E nós estamos de volta aqui no nosso mapa Steampunk. Esse mapa que tá ficando cada vez mais épico, pessoal. Isso mesmo. E vamos continuar aqui na construção do nosso barco, galera. É, deixa eu falar pra vocês aqui algumas atualizações que eu fiz. Coloquei esses negócios aqui, né, que vocês viram no vídeo anterior. Mas eu coloquei essa grade de ferro, né para dar um detalhe muito mais massa, um detalhe bem maneiro e aqui ainda não coloquei, mas eu abri lá embaixo já já eu mostro pra vocês e aqui na parte de, de, de, de, de, de da frente da proa do navio eu tinha feito errado, ele tinha ficado um pouco reto aqui então o que eu fiz foi só alongar esses três blocos aqui, tá vendo? Essa, essa escadinha, né? Eu fiz uma escadinha e alonguei mais aqui, ó. Ele vinha até aqui, se não me engano, ou até aqui, ó. Uma coisa assim. Aí eu só alonguei ele um pouco mais e deixei assim. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. Fiz um buraquinho aqui só pra mostrar pra vocês e já vou fechar. É, aqui tem bastante espaço, ó. Você pode ver, dá bastante espaço mesmo, ó. Pode, colocar, pode ficar neguinho aqui embaixo, aqui né descendo tiro no inimigo, ou pode ficar aqui no parte de cima também, que falta fechar. Mas eu, isso eu vou ver pra frente aí, vou ver como é que eu faço. Olha, faltou quebrar aqui esses blocos aqui, ó. Vou deixar assim, viu galera, com essa madeira aqui exposta mesmo. Isso aqui já é da textura, viu, que fica esse, essa diferença, né. Opa, o mouse não quer subir. Aí. Vamos subir aqui, deixa eu, continuar, deixa eu fechar isso aqui, porque agora... Essa parte aqui a gente não vai usar por enquanto, né? O que, é que nós vamos fazer aqui nesse episódio é a parte de cima aqui do convés e é a parte onde o capitão fica, né? Digamos assim, a parte de... mirante e tal, essas coisas assim. Então vamos começar aqui colocando cerca de madeira mesmo. Eu testei com a do Nether, do Nether é legal e tal, mas eu não gostei muito. Né? Então eu vou fazer com a de madeira mesmo, porque a de madeira tem esse detalhe de esses pregos né que eu acho bacana demais dá um um, um a até rotei um ar mais rústico né pro, pro negócio então é só só vocês é, circularem aqui ó circularem tal é, e galera queria perguntar uma coisa aí para quem está acompanhando essa série os vídeos dessa série a pergunta que eu tenho é a dúvida que eu tenho é o seguinte é, queria saber se eu sou um bom professor, assim, para ensinar vocês a construir né? se eu consigo fazer o rolê direitinho, né, consigo ensinar direitinho e queria que vocês dissessem aí nos comentários aí se você tá tentando fazer no seu mapa também é, este barco, né, ou alguma outra construção aí se tentou e deu certo ou se você tentou e não conseguiu fazer, se teve que voltar muitas vezes o vídeo porque isso aí vai me ajudar muito a melhorar aqui o canal beleza galera então é eu conto com vocês aí nisso nessa, nessa questão é, lembrando outra coisa também que esse barco aqui ele é exclusivo viu galera é, eu não tô vendo ele de lugar nenhum não tô pegando ele de lugar nenhum tô fazendo ele, ele da minha cabeça mesmo até conferir aqui se você olhar de cima aqui ó caiu vejo essa simetria tá, tá perfeita tá, tá certinho então show mano, só sucesso então vamos Continuar aqui com o mesmo esquema aqui, ó. É, talvez eu use essa lã vermelha. E essa madeira aqui. É, com certeza eu vou usar. Então o que, que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar um de espaço e colocar. Um, dois, três, quatro, cinco. É para contornar ele mais ou menos, ó. Aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver. É, fazer até aqui, ó. 6, 7, 8. Até aqui, ó. Até aqui, ó que fazer um corte rapidinho aqui, pessoal, mas já estou de volta. Então a gente continua aqui, ó, da mesma forma. A gente vai continuar aqui sim até essa parte aqui. Deixa eu ver. Isso, vai ficar um, um espaço aqui para as pessoas poderem caminhar, né, digamos assim. Dá para a pessoa caminhar aqui. Então aqui a gente vai subir um, dois, três, né, na verdade. Deixa eu ver. Vou colocar dois em cada ponta e vou fazer as paredes vermelhas. Assim, dois em cada ponta aqui vai ficar quatro, né? Beleza, então aqui a gente quebra E coloca aqui a parede de vermelho Assim, ó né? Vai ficar uma janelinha Dois, dois de um Um por dois, né? Digamos assim Dois blocos Aqui a gente faz a mesma coisa, ó Tira aqui esses aqui Vamos subir dois aqui, opa Vamos subir dois aqui, aqui também Aqui e aqui Agora a gente pega a lã vermelha é, lembrando galera, que eu tenho faz todo o vídeo, né? Que a textura vai estar na, na descrição do vídeo, se você quiser baixar a textura, fica à vontade, vale muito a pena você ter essa textura no seu Minecraft aí. Então aqui vai ser três, aqui e aqui e uma, uma janelinha pequena. Deixa eu completar aqui. Pronto. Tá aí essa parte feita. Certo? Agora aqui na parte da frente, vai ser a mesma coisa. A gente vai completar aqui, ó, dois. E aqui dois. Deixa eu ver. Não, melhor. Vamos fazer assim, ó. Aqui assim vai ficar mais espaço lá dentro do... De onde o capitão fica. sim Deixa eu ver. Isso. Perfeito. E agora é só, só completar aqui, ó, deixando um espaço para a porta. Dessa maneira assim. Muito simples, né? Muito fácil de fazer. Agora aqui a gente fecha... É, não pode fechar aqui, senão vai ficar muito baixo, tá? Melhor, vamos aumentar mais um aqui de cada Que vai ser melhor vou Aumentar aqui também Agora a gente só fechar aqui, ó Deixa eu ficar na, no rumo aqui Eu gosto só de pegar e já já ir Tá vendo? Talvez nesse episódio eu termine a parte do barco, galera e no próximo episódio fica a parte do balão a vapor. Que ele é cheio de, cheio de detalhe também. Cheio de, de coisas bacanas assim. Que deixa construções épicas. Então, completando aqui. E... Completando aqui. Mas aí ficou feio, né? Aqui em cima. Ficou, ficou feio pra caramba. <coughs> mas calma aí. Porque aqui tem mais detalhe pra fazer ainda. É, aqui, deixa eu ver. Nessas partes aqui, ó. A gente vai fazer escadas, ó Opa, eu sempre quebro uma coisa a mais Sem problema não Deixa eu continuar aqui sim que é melhor Continua aqui, continua aqui também Aí a escadinha, né, vai ser aqui, ó Vamos até pegar aqui de uma vez e já fazer É, eu pensei em fazer a escada do mesmo modelo Que é o barco ali, para dar um detalhe, né Pra ficar uma coisa assim, meio que, que uniforme, sabe? Então vamos... Caramba, mano, como eu tô errando! Aí, ó, vamos continuar aqui. Ó. Colocou a escada aqui. Colocou aqui também. Aqui. Opa, sobe. E aqui, ó. E nessa parte aqui, você põe uma escada invertida. Desce. Dessa maneira aqui. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui pode pôr escada também. Assim, desse jeito. Agora, esses blocos aqui, você pode... Eliminar ele Deixa eu entrar aqui Que ia ser melhor Pode tirar esses blocos Aqui esses daqui também E colocar a escada invertida Aqui embaixo Assim ó Ah É difícil para caramba Colocar a escada aqui Pra ficar mais longe aí eu consigo Isso Agora aqui é fácil Só colocar assim Ó Tá Agarrei ali que ela travada Beleza E aqui Joia Tá aí a parte que você sobe Aqui pro, pro convés Certo? É Aqui eu posso tirar, ó Você pode tirar essa parte aqui e completar aqui, ó Com, com esse bloco Beleza Aqui você já pode colocar também Não, não, não, não, não. Mentira. mentira Mentira, mentira É, tô fazendo errado Aqui, ó pode tirar eu fiz errado de todo jeito aqui vocês podiam ter colocado assim ó para completar Vou completar aqui assim ó mas é normal galera errar porque como eu disse né logo logo a pouco como eu disse tô dando os bugs aqui no meu computador galera então todo dando esses cortes aí de repente é por causa desses bugs tá falando que, como eu estou fazendo isso aqui a primeira vez, que eu estou fazendo esse barco, desse jeito, né? Então eu estou errando algumas coisas. Mas não dá nada não. Aqui para detalhe, você pode colocar... Esse aqui assim, ó, dois. Acho que só dois tá bom. E em cima você pode colocar tocha depois também, se quiser. Ou simplesmente deixar só como, como um enfeite mesmo. Né? Deixa eu catar aqui a, a madeira, o portão de ferro. E colocar ele aqui assim, já fazer a janela. Vamos colocar aqui, opa, não em cima não, aqui e aqui. Ó. Ah, e tem um detalhe maneiro também que vocês podem fazer, que eu acho que vou ter que usar aqui que fica bem mais legal. Olha a chuva, é isso. Que vocês, vocês têm que pegar aqui o vidro. Ó, vocês vão colocar o vidro por dentro e pegar o negócio e colocar assim, ó. Aqui é como se estivesse fechando. Eu acho legal. Apesar ter ficado esse negócio aqui assim, mas eu acho muito mais legal do que deixar assim, a gente que tá aqui, Então eu vou fazer isso aqui também, se quiser fazer aí, né. e como uma dica para decorar, né, fazer a janela diferente. Eu até usei isso no mundo daquelas casinhas ali embaixo. Cadê? Vou colocar aqui assim. Eita! Aí. Agora a gente coloca aqui a, o portão de ferro e fica desse jeito aí, ó. Eita! Caramba! E se quiser completar aqui, ó Deixa eu pegar aqui a escada de, de escura Ah, já tá com ela na mão Pode colocar aqui, ó Não, assim não Assim, ó Dessa maneira, assim, ó é pra dar um detalhe mais chamativo ainda Acho que quanto mais detalhe de madeira tiver, assim é, Alternando, né, de, de... As cores de madeira, eu acho que fica mais legal ó. Olha só Show de bola, né? Agora aqui, a gente vai pegar a cerca né, aqui ó, pegar daqui assim, ó, e já ir colocando elas assim em volta também, ó, a gente coloca aqui, peraí que eu coloquei errado ali, coloca aqui, vamos virar, eita, coloca! Caramba meu, fica, fica falhando, e colocar até aqui assim, aqui vocês vão usar um bloco de ferro, de ferro, não, deixa eu ver, não, mentira, vou, você pode aqui no meio aqui, você pode colocar uma escada assim, pode colocar esse bloco, deixa eu ver, não, não, não mentira. Tem que ter um bloco diferente aqui, que eu é dou que eu me lembrei como é que se faz. Pode pegar o bloco de ferro mesmo. Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui, tá aqui em cima. Vou colocar aqui ó, dois blocos de ferro. Assim, ó. Isso. E aqui você coloca uma escada assim. Aqui o contrário, assim, ó. Esse jeito. Aqui tem que ser pra cá. E aqui embaixo, só destruir aqui pra poder colocar ela. Deixa eu ver, aqui pra lá, acho que pra cá. Deixa eu ver, não. Pro outro lado aqui, ó. Vira. Deixa eu quebrar mais um aqui pra poder entrar aqui de baixo. Isso. Aí, ó. Aí fica o timão, né? O timão do. Do, do barco, né? Onde o cara vem cá e, e veleja e tal. Pode até colocar um botão aqui, ó. Vou colocar um botão de madeira mesmo colocar um botão aqui. Isso, só para dar um detalhe a mais. Tá aí o timão, que fosse o um timão, né? Aí, ó. depois pô um botão também. Tá aí. Agora só o que falta fazer é as velas. Olha só que bacana que tá ficando esse barco, velho. Olha só que louco, velho. Cara, você tem que fazer esse barco no seu mapa aí, velho. Um detalhe aqui a mais aqui para essa parte não ficar muito chapada colocar botões aqui de, de pedra, ó, vai dar um detalhe a mais, ó, vai, né, é como se fossem aqueles pregos gigantes, né, atravessados na madeira e tal, é, é como se fosse isso. aqui na ponta também, e xablau olha só o detalhe que dá show de bola, hein então agora a gente vai fazer o converse, o conver? não a primeira vela que é a menor vela que fica atrás, bem aqui atrás parece que a gente vai usar a mesma madeira ali né eita, ficou torto aqui a impressão, ah, ficou torto mesmo, aqui eu esqueci de colocar um aí, pronto nossa, que susto, cara, achei que eu tinha que fazer tudo de novo ah, e aqui também, galera Depois eu coloco o detalhe aqui também, ó Vocês podem colocar o detalhe aqui também, ó Nessa parte de trás aqui, ó Vou Colocar os botões, caramba Cadê? Deixa eu apertar o 9 aqui, galera Aqui que aí não tem erro coloca aqui, sim Nele tudo É, cadê? Aqui, ó Vou dar um, um espaço aqui, ó Vou Colocar um dois três quatro 5, 6 seis, seis. A outra, ela vai ser um pouco maior, só que ela tem que estar tá alinhada com essa aqui, né? Então você vai pegar aqui na reta aqui, ó, onde tá o meio, tá vendo? Você vai fazer uma bem aqui na ponta, ó, bem aqui sim, ó. Tá vendo? Pra dar um espaço pra pessoa transitar aqui, ó. Aí você vai fazer ela aqui sim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que 12 tá bom, tá bom, deixa eu ver. E tá bem alinhado, então ela, ela é um pouco maior. Eu acho que pode ser até maior aqui, 12, 13, 14 e 15. Aí ó, 15. Isso, um pouco maior, tá vendo? Essa aqui tá pequena demais. Hein? Aqui eu coloquei 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. Isso, acho que esse tamanho aqui tá bom. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma cruz aqui ó. Vou dar dois de espaço aqui. dois não. Mas em cima mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. e também. Um, dois, três, quatro, cinco. todo serão... 11 é, blocos, né? Cinco cada lado e um no meio. 11 Aqui a gente faz a mesma coisa. Isso aqui vai é ser um pouco maior. E vai ser dois embaixo, ó. ó dois aqui, no terceiro coloca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8. 8. Vamos ver se vai dar certo Agora aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito também Tá feito aí os mastros, né? Onde ficaram as velas Eu tô achando esse de trás aqui ainda muito baixo Mas não tem problema não Pra fazer a vela é, Tem muito vermelho nele já Se fizer a vela de vermelho vai ficar estranho Esse vermelho é apenas um detalhe então eu vou fazer a negócio de lã, a vela de lã, branca mesmo. Pra fazer a vela é muito simples, ó. Você vai colocar aqui, ó, vai quebrar, tá vendo? Vai fazer assim, essa, essa primeira vela aqui é bem simplesinha, Quer dizer, todas as duas são simples, né? Agora você vai fazer uma escadinha, assim, ó. Dois. Deixa eu ver. Aqui eu já vou colocar mais um por baixo, sim, ó. Acho que eu vou ter que colocar até mais uma. Deixa eu ver. É, acho que posso colocar mais uma aqui. Essa velhinha aqui é bem simplesinha mesmo. Não tem, não tem segredo nem nada. É isso. E agora é só fechar ela aqui, ó. Aqui. Cadê? Sobe. E... Deixa eu voar aqui de novo. Tá agarrado? Como é que tá agarrado? Ah, saiu. Aí. Isso. Fazer assim, ó. Tá vendo? Essa velinha. A vela bem bem tranquilo de fazer. Ó. E essa daqui é um pouco maior. Ah, galera. Eu fiz errado ali. Ó. Aqui essas coisas podem fazer assim, ó. Porque eu esqueci que eles ficam um pra cima, um em cima do outro. Vou colocar aqui, ó. Só pra fazer um apoio. E aqui. Opa. Ali eu posso apagar. Aí aqui ó, puxa, isso, e esse aqui deleta, deleta esse, e esse aqui também deleta. Esse aqui se arruma, esse aqui vai ser fácil de arrumar né, pode deixar assim mesmo ó, só colocar aqui ó, opa, e puxando dessa maneira assim ó. eu errei ali viu galera, desculpa aí pelo erro, Porque eu esqueci mesmo que ela fica um pra cima, um um bloco em cima do outro, né? Como se fosse um, uma madeira em cima da outra, né? Aqui, tira aqui. Tira esse daqui também. Assim, fica dessa maneira. Ó. Essa velhinha é pode deixar assim. Tá meio errado? Tá. Mas não tem problema. Deixa eu ver se dá para arrumar aqui. Vou colocando isso aqui, aqui em cima. E tirando a de cá, É, tá bom, isso mesmo. Não tem problema. Ela tinha uma vela menorzinha, né? Não tem problema. Agora, aqui é a mesma coisa, se eu coloco um pra fora. Aqui ó, vai fazer ela desse jeito assim, como se, ela, como se ela tivesse sofrendo um efeito do vento, né? O vento tá batendo nela vindo de lá pra cá. Então, a gente vai fazendo aqui ó, vou colocar duas. Deixa eu ver. Vou colocar mais uma aqui descendo. Cadê? Assim. Ah. Isso. Agora eu vou fazer mais duas aqui, ó, desse jeito assim. Vai, vai. Isso. Caramba Não, depois arruma que de trás ali Vem. Caramba, velho Esse mouse meu tá muito ruim de me jogar agora Ele ficou muito sensível Ó Qualquer toque nele, ele vai longe Agora aqui ele vai voltar, né pra... vai... É, vai vir pra cá Sim Vou tentar fazer sem errar agora É possível? Possível Pera aí ver isso isso mesmo não não a chuva sabia que ia chover vamos fazer para para dentro Vou colocar aqui ó Vai ficar mais bonito coloca aqui Olha só, o que tá muito sensível, tá vendo? Cadê que eu coloquei? Aí, faltou colocar aqui. Tem dois, né? Eu vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar mais um. Nossa! Isso. Já encostou aqui na madeira, beleza. Aí. Aí faz conta que ela tá... Que ela tá presa, né? Eita! tá pronto essa parte do barco que tá pronto, agora foi é só fazer o o coisa né e colocar alguns detalhes como colocar esses detalhes aqui né essas coisinhas aqui sim que eu esqueci de colocar vou colocar rapidinho aqui isso aqui é uma mão com açúcar vou colocar pronto e tá aí galera o nosso barco flutuante <risos> Ainda falta fazer o balão a gás aqui em cima aqui, ó Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Nesse vídeo nós atingimos aí 25 minutos mais ou menos E já tá melhor, né? Eu vou tentar diminuir cada vez mais o tempo dos tutoriais E eu espero que vocês tenham gostado de, de ver esse barco Que ficou, na minha opinião, ficou bacana demais da conta Olha só, quando tiver o balão a gás aqui segurando ele vai ficar muito mais show ainda galera te garanto então é isso aí galera se você gostou do vídeo não esquece de deixar um like aí no vídeo que é pra ajudar ajuda demais o canal você tem noção de como ajuda a deixar o like e compartilhar nas suas redes sociais também que é para outras pessoas conhecerem o canal beleza então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo falou